E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mac e bora pra Doom A gente tinha parado depois da fase, do, da fase 7, né? Do mapa 7 E a gente tá indo pro mapa 8 Então vamos ver o que nos aguarda Aqui no nosso autosave a gente já vê que a gente tá bem ferrado, né? Tem um Cyber na nossa frente Então acho que ainda não vai ser muito difícil, né? Então bora arregaçar ele Ai. Pronto Bem fácil Deu bom pra nós uma BFG, Demontech. Hum, bom, tem isso aqui. Tá, tem isso aqui. Abriu aqui. E... Abriu aqui. Ok. É... Abriu essas quatro, tem um teleporte aqui, tem... Uma música até estocando, então... <risos> Não sei pra onde eu vou, acho que eu vou pro teleporte primeiro Entrar aqui E eu Aparecer aqui em cima Tá bom, <risos> beleza Bora ver o que tem aqui na nossa frente Vamos ver se tem uma porta Tá, tem bastante gente Tem um monstro único Vamos pegar a nossa BFG aí, toma ah. tá, A gente consegue tankar um pouco O dano dele Vamos jogar o Tutirin ali. 80%. Vamos, vamos enfrentar ele cara a cara. Que eu... Ai, não. Não vamos enfrentar ele cara a cara não, porque... Não, não. Ah, eu tô com duas runas, mas... Melhor. Vamos usar a Railgun. Ela é bem legal pra matar esse tipo de... De monstro. Porque eu consigo fazer isso. Ó, oh, 29%. A gente enregaçou, tipo, 40% de, da vida dele. Então, vamos ser sniper, né? Pronto. Morreu. Eu vi que tinha um monte de monstro aqui pro lado. Então... É... O monstro único matou ele O que é bom, né? Uh! Pegamos uma shotgun explosiva. Tem um bobão aqui... Ah, não que a diga explosiva não, aqui é, a, é a 12 de combate. Ela atira sem precisar precisa ficar é. carregando toda hora. Bom, vamos. Eu ainda <risos> tô tenso com essa música, eu não sei o que temos pela frente. Então vamos só jogar de boa. Bosta, né? O cara não, não derrubou nada pra gente. Ah, derrubou sim. Nunca critiquei. Então, bom, chão invisível, não temos a chave azul, então vamos entrar aqui. Né? Ah, okay. Duas granadas boas, né? Vocês vão ouvir o som dos patas de novo, que vocês gostam aí nesse centro. Deixa eu mudar as caras aqui mesmo. Estou com uma arma boa, então não tem problema não. Vamos então, embora aqui. Vamos passar... Eu quero saber de quem é essa música, porque... Nossa! Isso tem cara de ser imp, né? Ou... Legendary... Alguém. É imp. Não sabia. Vamos soltar dois tiros de BFG. Hum. É, não vai ser com essa arma que a gente vai fazer qualquer coisa. Tem que ser nem mesmo. Morreu. Pronto. Ficar um pouquinho quieto, né? Pegamos uma... Ai, caramba. Pegamos uma... Uma esfera lendária, né? Pra gente, que é essa daqui... Isso aqui esfera lendária. A gente tem esse Hel Helion Regen aqui, que ele dá uma regeneração pra gente também. Mas vamos deixar no Shard por enquanto. Tô com pouca bala disso aqui, eu vou... Vou ficar com isso aqui, na mão. Não uso muito essa arma, mas... Pelo menos, bom, a chave azul tá aqui. É... Ah, perfeito. Então, vamos pegar as coisas aqui que faltam e... Bora pegar aquela chave azul. Um correndinho. Quero terminar logo essa fase. Nada aconteceu aqui. Ai. Ok. Apareceu você, então. Já abri essa porta. Vamos ver o que tem pra cá. Teleporte. Uh! Abriu a portinha aqui com a shot, com a chave vermelha. E... Bom, a porta vermelha tá aqui. Vamos ver o que está por trás da porta. Quem pegou a referência e do se você, É, tá bom. Bom. É, parece que tem um caco... Parece que tem um caco de BFG aqui, né? Que é esse verdinho. Verde. E... Ó. princípio tá de boa. Sai Um monte de coisa que a gente não pode pegar lá embaixo. Muito triste. E... <risos> também, Ó, tchau. Nossa. Nossa! Nossa! Ai, ai. Eu já tô ficando sem bala dessa arma. Nossa, ela é muito horrível, pelo amor de Deus. Retiro tudo que eu disse no outro vídeo que ela era boa. Errou! Não, não retiro tudo que eu disse não. Mas uma boa parte. Ai, ai, ai, quem é? Ai, mãe! Sai daí, mano! Oxi! Bom, vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Tem gente! Ruffin! Legal o nome dele, né? Ai, ai, ai, ai. Nossa, gente. Bastante gente ali. O que aquilo? Blood Elemental. Bicho esquisito. Acabar com as balas dessa arma aqui. Na moral. Não vou dar mais ela não. Uhum. Pegou um charge? Um corro. Esse item, ele me dá dano, só que ele quadruplica meu dano depois disso. É muito bom. bom vou pegar, deixar a Power Sphere aqui. Paredinhozinho. Vou bater na cabeça ali. Uh, pegamos outra BFG. Vamos ver que BFG é essa. Testa ela já. Mas antes... Né? Nada. <risos> Deixei vocês um pouquinho no vá. Pegamos essa BFG aqui. Será que ela é boa? Vamos, vamos pegar esse aqui. Ai, já tem gente batendo. A BFG é comum. Né? Ah, vai, o vai ressuscitou todo mundo. Legal. Não faz muito efeito, não, né? Ah, é? Eu falei que eu ia gastar... O oh, cara. Eu falei que eu ia gastar o Red das Balas, né? Pera aí. Legendary, Legendary Light Machine Gun. Pera aí. Rage de Legendary. Ah, tá. Eu tenho uma Rage. É. Vamos usar essa K, então. O famoso Civil Santos do, do Cessna, que usava a K. Lembra, né? Eita! Ah! Tá, tem três Cybers. E eles aparentemente vão me comer vivo. Acho que eu consigo... Consigo matar eles aqui de longe. Ai! Ok, um foi. Ai! Tá, esse daqui é um problema. Acabou minha bala dessa okay, ele foi vulnerável tirar tem dois desse aqui Pronto Acabou o Cyber Não tem mais Cyber Cancelar o Cyber A Gabriel cancelou tudo Eita <risos> ah, Vamos ver Eu precisava subir Aí é, eu preciso da chave é, eu vi que tem chave aqui em cima Aqui Bom, vamos subir aqui Passar pelo caminho E... Tá, tem um degrau Ah, peguei uma chave e fui teleportado Então eu vou entrar aqui Eu vou desses caminhos no Doom sempre assim cai Tem outro degrauzinho aqui, talvez É o teleporte É o teleporte, e eu peguei um Devastator Devastator é essa arma aqui, tá? Cadê ela? essa aqui. Muito boa pra... para bater na cara do Cyber. E acho que eu não entrei nesse portal. Ah, entrei. Eu já tinha entrado nele. Tá, então... Ah, o próximo... Ah... Vou chitar hein. Dane. As regras. Não quero saber mais as regras. Bom. Então a gente pega isso aqui. Pegamos outra Railgun. Temos as três chaves. E é isso. É isso? É isso. <risos> Bom, terminamos essa fase, né? Tamo numa marca boa aí. Acho que eu vou fazer mais uma. Vamos ver o que nos espera agora. Uma chave. É... Tá. Eu não sei o que nos aguarda. Eu precisar de munição, na real. Bom, vamos descer. Vamos subir Vamos descer Não vamos subir Agora sim, vamos subir Nossa, eu já odiei essa fase Em cada degrau Tem um monstro e A chance de De eu tomar um susto Aqui É grande. Nossa, odeio a fase que não dá pra enxergar. Uh! Legendary Super, super Shot, viu? Ah, cadê? Aqui, nossa! Bom, a gente precisava de uma arma nova, né? Pegadorinha Na Pior fase A gente Matou um pessoal aqui Aparentemente não tem nada nesse pedaço Ah, é luz de novo Chega de Dente escuro ah, bom Eu vou ficar com isso aqui okay clicou ali, eu ouvi uma porta abrindo eu acho que a gente vai ter que voltar tudo, né? o problema é que eu não lembro onde eu vi hum ah, tinha esse caminho aqui, né? vamos por ele, então ai tinha vida e e parede ok então, bora. Ah, aquele botão deve ter aberto alguma coisa pra gente. Então, vamos voltar aí. Seguir o fluxo das salas, né? Quero subir e descer. Ah, tá. Abriu uma sala no meio das coisas, claro. E eu tô gastando munição à toa que eu não podia. Mapa. Mapa é bom, né? Muito bom. Aqui, peguei a coisa, ação elétrica... Quer ser armadura vermelha. Bom, vamos pegar isso aqui, abrir essa sala e eu acho que vai ter alguma coisa muito ruim aqui. Então eu já vou ir de BFG. Não tinha nada demais, nenhum barulho. Aparentemente tranquilo, né? Até o momento, A gente não teve nenhuma. Nenhuma surpresa assim, eu espero que não tenhamos mais nenhuma surpresa aqui. Eu vou dar uma corrida pra gente dar uma acelerada. Já ouvi um bicho vindo. Tá. Vou mandar devagarzinho aqui, que eu não sei. Tá, essa porta é grande. Eu vou abrir aqui. Vamos subir, eu vou ficar com a mão aqui no. GG monstro, monstro. Vamos ficar com isso aqui. Isso aqui é gostosinho de andar. Tem uma arma aqui. Tem um lugar aqui que a gente pode entrar. E tem um lugar aqui na frente. Ai, que eu não queria ter clicado. Imaginou se pega na, no olho... Nada isso aqui hum. Cara, eu não devia ter entrado naquele portal. Agora eu não sei onde eu tô. Bom, aqui não tinha nada né? Tinha aquele caco só. Vamos voltar pra cá então. Nossa. Não precisa de um. Vou pegar uma arma como normal. Aqui. Demon. Demon Eita, porra. Bom, é um Nemesis, fi, Que da hora, né? Armas nemesis funcionam nem Não. Eu sei que BFG funciona. Tem dois. Não sei de onde saiu dois, mas... Agora apareceram três Cada vez que eu dou um tiro eles multiplicam, é isso? Morreu Vai aparecer Vex? Não Meu, que bom que... Que Deus é grande E ele não me... Não me ferrou colocando esse ímpio pra sair daqui, né? Você vai saber, né, o que esse jogo faz comigo Bom, voltamos pra cá, né E eu não entendi qual o motivo De ter me jogado ali, mas... Bola que segue, né Bom, chave amarela ah... Tô perdido Novidades, né Bom, Uma arma aqui, não tem nada não tem nada Eu acho que eu perdi uma chave lá naquela outra porta Vamos voltar lá Tinha alguma coisa aqui, acho, não? Nada aqui, nada aqui Ah, gente, conforme a gente vai indo Eu vou fazendo dois mapas por vez Mas às vezes os vídeos vão ficar um pouquinho maiores, tá bom? Perto dos 20 minutos que é até mais legal, né? Mais conteúdo pra vocês se divertirem aí, né? Mas... Só um disclaimer mesmo. Vocês saberem que eu vou... Vou fazer alguns vídeos um pouquinho maiores. Esse vai ser um deles, né? Hum... Ah, não entendi. Encontrando a chave. Vamos continuar. Ficar de olho no mapa. Hum. Ah, pra cá tinha uma, uma sala que eu não fui. Pra trás, Ah, ok. O que será que temos aqui em cima? Dor? Dor. Ai. Pronto. Acabou. Legal, a gente pegou uma esfera que ela para o tempo para monstros normais. Bem, bem útil pra gente. Vou com isso aqui enquanto eu regenero um pouco minha armadura Pegando isso aqui, falta poucos monstros Aqui já tem tudo que precisava Vamos voltar Porque agora que a gente tem a chave amarela Então a gente consegue entrar naquela portinha que tinha aqui, eu acho é. Ué! Ah! Eu peguei outra chave Como você é burro Mosquei. <risos> ok. Ah, tá, então a próxima chave ela era. Mas como é que eu acesso aqui? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Porque eu não tenho como entrar aqui. Eu preciso da chave amarela pra entrar aqui. Ah, Ixi. Perdi o chão amarelo. Ah, tem uma porta vermelha lá pra trás. Tá. Vamos embora voltar. Vocês vão ver gameplay de mapa agora? Né? Nossa, eu vou ter que voltar tudo. Ai. Famoso backing tracking. chave vermelha Ah, aqui? Aqui tinha uma chave vermelha, olha só A gente não tinha entrado nessa porta ainda, né? Então vamos vir aqui Bom Matei tudo que tinha aqui Peguei um Haste Sphere Tem um monte de pintos, né? Foram todos, né? Vou pegar uma coisa mais... Mais tranquila. Não tem mais nada aqui. Tem um monte de armadura aqui. Eita! <risos> Nossa Senhora! Ai meu Ok, pessoal, eu vou cortar até eu chegar aqui. Uma hora depois. Pessoal, só voltando pra falar pra vocês que eu encontrei um Vexedim. Olha só que legal. Ele é branco e ele consegue me matar com o um hit seu Moscar. Bom, te matou ele. Ele dropou um negócio da hora que eu não sei o que é. Vou dar uma olhada. Eu vou, vamos ver o que é isso aqui, gente. Aí eu corto de novo, pra você. em Enrage de Legendary Sphere. Hum. Bom, só pra <risos> para mostrar pra vocês essa luta aí. É daqui a pouco, duas horas depois. Bom, pessoal, voltei desse, dessa maldição aqui que aconteceu. Uh, eu vi que tinha um monstro lendário lá. Então, eu vou usar um shard com, com isso aqui. Eu vou salvar. Podem xingar à vontade. E é isso aí. Tá invulnerável Aí embaixo rolê, né Bem, a gente enfrenta ele na base da magia Pronto E a gente conseguiu o nosso shard de volta Tá ótimo Nossa, perfeito Deixa eu pegar outra coisinha aqui Pegamos a chave amarela O que será que tem do outro lado, hein Vamos ver Subir. E nada Bom, pegamos a chave amarela Agora a gente vai voltar E... Bora lá que eu acho que é o final da fase Né, agora vou pegar aqui Eu vou pegar o backpack lá porque eu preciso de munição Para as armas lendárias Hum, cadê Aqui Peguei isso aqui, ah, bora descer de novo. Eu tenho a impressão de que esses pilares vão abrir, mas é, não, foi só a impressão mesmo. Então bora correr. O vídeo pra mim já tá com 30 minutos. Mas bora. Bora pro show. Como diz o Bambam, bora. bora, hora do show, porra! sair um, e ok garotinhas de anime são bem perigosas mas morrem fácil e dropa coisas legais. tipo chalice é... cálices e essas alminhas aqui, ó. É, cadê ela? Essa alma aqui, Se a gente usa ela, o livrinho nosso, ele pode trocar. Ele lança aqui agora, além disso. É bem legal, quer ver? Vamos aqui, ainda tem uns monstros. Então toma, toma. Ele usa a mana azul do jogo Exyn. É bem legal. Um jogo da hora que se tivesse cluster eu também jogaria. Vamos ver aqui o que tem e.. Acabou a fase! E aí? Bom, a gente não conseguiu matar todos os monstros, né? Foi bem longo o caminho. E.. Bom pessoal, o vídeo acho que eles vai. Ele vai ficar mais ou menos uns 22 minutos. Mais ou menos. Tô gravando há uns 32 já. E... Bom, pessoal, é isso. Aí a gente se vê no próximo aí. Conseguimos fazer duas fases, né? Então... Eu vou deixar aí um rolando um videozinho por fora do que a gente pode encontrar na rapidez ali. Então... É isso aí, pessoal. Meu nome é Máquia e... Falou!